Olá, é assim, eu vou gravar um vídeo, é, são os favoritos de, do mês de julho. Bem, vamos começar, eu vou começar com o produto de cabelo. Eu estive a usar esta máscara aqui, é muito boa, eu gostei. E ela já está mesmo no fim, que eu a minha utilizar e acabou. É uma máscara que cheira muito bem e deixou o cabelo mesmo muito macio. Eu adorei o resultado e eu vou comprar mais. Bem, depois eu vou vos mostrar um spray. É este aqui. É um spray também que já acabou. Que eu utilizei quase todos os dias. Tenho três, mas eu utilizei mais este aqui. E eu adorei. O cheiro também é bom. Tu pois fica muito, muito tempo. São 24 horas. Muito tempo mesmo. Eu adorei, adorei muito. Bem, depois tenho aqui uma que já, já acabou mesmo, se vocês conseguem ver, ah, acabou mesmo eu vou tirar depois esta maquilhagem, já vai acabar mesmo também adorei, é uma acetona muito boa, vale a pena comprar depois, também de cabelo, eu, tenho, eu usei aqui este, esta laca, é da L'Oreal é uma laca muito boa, tu fazes um penteado depois aplicas o penteado fica muito tempo Muito tempo mesmo, bastante dura é, um, é uma laca muito boa, deixa o cabelo liso, macio Adorei, adorei mesmo muito utilizá-lo Depois tenho aqui um shampoo também já acabou É um shampoo É de laranja com rosas Eu adorei São mesmo eles eles é um shampoo muito muito bom e não é muito oleoso porque o meu canal é muito oleoso mas esse shampoo não é eu adorei adorei mesmo que até ele já, já acabou mesmo depois eu vou, vou mostrar um produto um produto é uma estona, é uma acetona para tirar o verniz acho que é isso e eu adorei, desculpem, já agora eu me atrapalhei, isto aqui é um de esqueci-me de dizer o nome. Isto aqui é acetona, continuando, é uma acetona muito boa, tu podes pôr num bocado no algodão e vais pôr na unha, que ele sai rapidinho. Eu adorei, também já está mesmo a acabar, é um dos meus favoritos de julho Bem, depois tenho aqui um creme, é um creme de rosto, é um creme da Oreal e assim... Como vocês podem ver Também já acabou mesmo Um creme muito bom Cheira bem também Eu estou a adorar, o creme é bom E depois tenho aqui Um pacote de toalhas Já está mesmo a tomar. Também uma das toalhas favoritas minhas Que eu adorei Tu limpas o rosto, o rosto fica macio, limpo e é uma muito, muito, muito, muito boa. Bem, depois ainda continuando, agora a maquiagem, este batom aqui, 380, é um batom muito, muito lindo. Não é este que eu estou a usar, não é, este aqui é o outro e cheira muito bem, parece cheira chocolate morango, sei lá. E é um batom muito bom, dura muito tempo nos lábios. E depois tenho aqui, este aqui, é um pink, é da L'Oréal, não, da L'Oréal não, desculpa, é da Avon, este aqui é, que é da L'Oréal, é um batom muito bom, é um rosa muito, muito lindo, eu adoro, é mesmo muito lindo, também é um dos meus favoritos. Depois tenho aqui, ainda, um creme, um hidratante, é da L'UMI, é da L'Oréal, eu não gostei muito, porque ele tu pões no dedo e depois aplicas no rosto e fica assim, parece... sei lá não tem como explicar, não fica bem eu não gostei mas eu utilizei porque também eu comprei quase 20 euros por isso tinha o que utilizar não podia desperdiçar por isso é também um dos meus favoritos como já acabou mesmo por isso é que eu estou a fazer um vídeo que é para vos mostrar e depois tenho uma máscara é da Von e daqui 24 horas, é uma máscara muito boa Que já está mesmo seca seca, como vocês podem ver Já está mesmo seca, seca, seca, seca Que vai já por lixo É uma máscara que eu usei bastante, bastante, bastante Que é uma das, uma das máscaras favoritas minha Depois, ainda, eu tenho aqui um delineador Este que eu estou a usar hoje aqui é um delineador em, gel, em, em líquido. Desculpem, é um delineador muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou por aqui. E depois é um delineador. Tu aplicas ele seca logo. Como vocês podem ver. Tu aplicas e seca logo. Passando uns minutos, uns dois, mais ou menos, seca logo. E depois tem este lápis aqui. É daí, é tamanho. É um lápis também que já acabou mesmo. Se tu rodares assim, já não sai nada. Também é um dos meus favoritos, eu adorei, é um lápis que marca bem o, o, o teu quando tu quiseres fazer o, o eyeliner, é um lápis muito bom, preto preto, dura muito tempo, então essas foram as coisas, foram os favoritos do mês de julho, espero que vocês gostem, espero que vocês estejam bem também, então é assim, eu só tenho a desejar-vos um bom dia e